Temos, temos também uh, uma, outra, uma outra empresa aqui presente, qual é a sua atividade? Uh, eu, eu, eu trabalho numa empresa de consultoria, em gestão de finanças públicas, mas eu tenho área de comunicação e marketing. Okay. E eu trabalho imenso com marketing digital, ferramentas de marketing digital, então a mim pessoalmente interessa-me bastante. Tenho aprendido muito nesta semana e estes dois últimos dias, para mim particularmente também, que aprendi como maximizar aquilo que já estou a usar e como usar outras ferramentas que não conhecia para que a empresa tenha mais visibilidade e que a marca tenha, seja mais forte. Okay. Então, é se... ah, e no seu caso, está tudo bem? Ah, está a ser um, muito bom. Isso agora me dizia não, não está a correr nada bem. <risos> Preparava a gravação. Não, mas está a ser perfeito porque pretendemos divulgar o nosso projeto, a nossa empresa e estar ativos nas redes sociais vai ser bastante importante para nós, para o objetivo do nosso projeto principalmente dar a conhecer, uh, dar a conhecer quem somos e, e o que fazemos, o que pretendemos. Vai ser bastante útil, bastante okay. útil. Muito